Pessoal, hoje a gente está aqui na Drone Show, aqui com o Vitor, da TecGel, e ele vai é, explicar para vocês a utilização da câmera LiDAR, essa LiDAR que ele tem, né, é adaptada, é, aqui regulamentada no, no Matrices Presentes, e ele vai falar um pouco desse produto para vocês. Olá pessoal, meu nome é Vitor, sou gerente técnico da TecGel, hoje a gente está aqui na feira Drone Show, está comercializando aí serviço e venda do nosso... Lidar, que é fabricado pela Lidarit, uma empresa americana que a gente representa exclusivamente aqui no Brasil. Eles estão usando hoje o, o Lidar da DJI, o L1, e a principal as principais perguntas que ele me fez hoje são as diferenças entre os dois modelos. A principal diferença deles é a quantidade de pulsos por segundo tá, que meu produto emite. São 320 mil pulsos por segundo. tá o que a título de curiosidade para vocês é, eu posso voar a 35 km por hora e ele vai te dar aí uma a 100 metros de altura perdão e ele vai te dar aí uma densidade de ponto muito grande que é bastante superior ao l1 tá? que te dá por volta aí de 75 pontos por metro quadrado isso nessa velocidade e nessa altitude porém se você trocar né, mudar qualquer, qualquer uma dessas coisas você vai aumentar, mas essa é a altitude recomendada, a não ser que você precise de maiores detalhes, a gente tem que fazer um voo especial mais baixo ou mais devagar tá? o segundo ponto é a precisão desses pontos tá? não estou muito familiarizado com a especificação técnica, mas eu acho que a precisão deles em horizontal fica por volta de 10 centímetros tá? a precisão do meu lidar fica por volta dos 3,5 tá? por que isso? Além de tudo, ele possui banda L já integrada, já está embarcada aqui dentro tá? Ele tem um satélite diferencial de banda L que já é recebido pelas, pelas antenas GPS tá? Ou seja, caso você não queira voar com uma base fixa no chão, você pode voar direto a partir do momento que você ligou ele, ele já está recebendo correção automática. Outra vantagem que a gente tem sobre o L1, a altitude de voo. Né? Além da velocidade, eu acho que com o L1 você precisa voar a 10 km por hora para ter o máximo de rendimento. Tá? O nosso, como eu disse, é 35, está em volta do 35, 36, mais ou menos uns 10 metros por segundo. Capacidade de dados, na verdade ela é infinita, você tem uma entrada exterior aqui que você pode colocar um memory stick 3.0 e aí você vai gravar. <risos> meio que infinitamente né? outra, outra vantagem É que quando você adquire O Lidarit, tanto o hardware Quanto você alugar conosco Fazer o serviço de lidar por assinatura Que a gente está oferecendo aqui na feira hoje A gente já te fornece uma equipe de processamento Que já vai te dar Todo o dado pronto Entendi, tá? Então você não precisa ter uma equipe Que seja treinada Que esteja sempre em constante troca E aí você vai ter que retreinar essa equipe vai ter que refazer, podendo até gerar obsolência do teu equipamento, equipamento. Tá? Então você vai lá, escolhe o lugar que você precisa fazer o serviço, e faz o serviço e manda, e manda já o produto processado. Daí para frente você vai assumir lá com o teu cliente, que seja, se for terceirizado ou não, e aí vai assumir. Essas são as principais diferenças aí, entre um e outro. Pode entrar em contato comigo no WhatsApp direto, 24 horas. Beleza, perfeito. Valeu.